Opa tudo bem pessoal? Anita explode com enxurrada de críticas e rebate ataques de seguidores, confira agora mesmo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Opa tudo bem pessoal? Anita explode com enxurrada de críticas e rebate ataques de seguidores, confira agora mesmo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Após enxurrada de críticas, Anita explode com comentários negativos e manda recado sincero nas redes sociais. A cantora Anitta não faz questão de esconder que está com pouca paciência para as críticas que vem recebendo. Na quinta-feira dia, a 23, a artista soltou o verbo e fez questão de esclarecer que não liga para opinião de pessoas que não a conhecem. Em seu perfil das redes sociais, após ser acusada de beijar um segurança durante um show, a Fanqueira, que negou que o beijo tenha acontecido e afirmou que o vídeo foi feito de ângulo que faz parecer que o selinho realmente acontece, ela mandou um recado aos críticos. Manual de como lidar com a internet hoje em dia incrie em sua própria realidade onde só existem três tipos de pessoas, iniciou ela, que recentemente assumiu namoro com o produtor musical Murda Beats. Em seguida, a Bela citou os tipos de pessoas que cada um deve fingir que existe e ainda mandou um recado afrontoso aos haters odiadores: 1. Em um, que te amam. 2. Em que estão com inveja de você porque queriam algo que você tem. 3. mais que não te conhecem. Foda asterisco, se o resto. Fim, sigam para mais dicas, disparou. A Bela ainda respondeu um suposto fã, que reclamou sobre ela não atender os pedidos dos seguidores em Eu Aceito Super Aceito Sua Sinceridade. E você? Aceita que eu escolhi tacar um foda bem grande para eu seguir feliz na minha? Cutucou. O que achou? Deixa nós comentários, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal até logo.